It's me, Taya. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos ter um vlog, né? Hoje vou fazer os exercícios, depois vou sair. Então vou-vos levar comigo. Já terminei, estou muito cansada. Ainda não bebi água, mas vou beber água quando chegar em casa porque senão vou ficar. Uh, senão vou ficar muito cansada. Me segue no Instagram sabe que estou sempre a falar Sobre a minha identidade africana e como Eu tenho que aplicar mais coisas né? Tenho que usar mais coisas africanas Na minha vida, porque nós estamos tão Habituados a usar coisas de outras Culturas e esquecemos sempre da nossa Cultura e a nossa identidade africana Então, eu comprei essas calças que Eu comprei essas pantalonas Não sei se são calças ou pantalonas Mas eu gosto muito E são essas mudanças pequenas que estou a fazer Para abraçar a minha identidade africana, espero que vocês também estão a fazer a mesma coisa, porque... como podem ver eu comprei manteiga de karité, para quem não sabe, manteiga de karité pode ser usada para o cabelo e para a pele. Eu comprei um quilo de manteiga de karité, mas não foi, foi sim, de propósito, porque eu pedi um quilo. mas eu não estava a pensar como seria um quilo. e manteiga de karité veio nesse pote, eu nunca gostei do cheiro de manteiga de carité mas ele tem uns benefícios. E o cheiro não é tão, tão forte, mas não é um cheiro que eu gosto tanto. A manteiga é assim, ele tem umas partes que são mais amarelas que as outras. Ele é cremoso, eu acho que vou começar a fazer penteados, ou vou incorporar mais a manteiga de karité no meu hair care vou começar a fazer twists e tranças com, com manteiga de karité, eu até vou tirar essas viradas daqui a pouco e vou usar a manteiga de karité e fazer mais tranças. Eu ainda estou a tentar encontrar a melhor forma de filmar nesse apartamento, porque eu não quero apenas usar a parede branca, é muito boring. Porque aqui tem uma parede cinzenta. Só que ainda não estou a encontrar a melhor forma de capturar as cores em condições. E esse foi o vídeo. Espero que gostaram do vídeo. Não esqueçam de deixar um like, subscrever, comentar e partilhar com os amigos. Eu vou fazer mais vídeos a conversar com vocês. Porque eu vi que vocês gostaram muito do último vídeo. Que é não gosto do meu cabelo crespo. Onde falo sobre muitas coisas. Bye!